Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje recebi uma ligação de manhã De um inscrito do canal, o Seu Jorge Há um tempo atrás eu tinha vindo fazer uma investigação na casa dele Na verdade uma casa de aluguel que ele tem no fundo da casa dele que agora vocês vão lembrar, quem assistiu o vídeo vai lembrar Que foi aonde eu vim investigar Onde o assassino de aluguel morreu Foi executado O Sr. Jorge, ele tem essa casinha no fundo da casa dele Que ele alugava por um rapaz Até o entanto, ele, antes de, dele descobrir a história desse rapaz dele, Desse cara ser executado é, Ele achava que era um cara Gente boa, tudo O cara pagava certinho é, Sempre foi educado E um cara humilde só que ele não sabia que esse cara era um assassino. Ele era um assassino de aluguel. Para quem não sabe o que é um assassino de aluguel, as pessoas contratam ele para poder ir lá executar as pessoas. E uma dessas pessoas que ele foi para poder executar, é, acabou não dando certo. Ele não conseguiu executar essa pessoa, matar essa pessoa. E essa pessoa acabou vindo na casa dele do assassino de aluguel, um certo dia, e deu dois tiros na cabeça dele dentro da casa. É uma casa bem pequena. É um, é, é um cômodo e um banheiro Só que ele morava lá há algum tempo já E ele foi executado lá dentro Depois que ele foi executado é, O espírito dele começou a assombrar o local Até mesmo no dia que eu vim fazer a investigação Eu fiz uma comunicação pelo Spirit Box E ele achava que era eu que tinha vindo executar ele dentro da casa Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem depois dessa investigação Foi uma investigação muito sinistra, muito assustadora Ele achava que era eu que tinha vindo executar ele E o seu Jorge me ligou hoje então pelo seguinte, ele fez uma limpeza na casa. Tava cheio das coisas do assassino de aluguel. E ele pegou e fez uma limpeza na casa. Até, no entanto, eu tinha falado pra ele que tinha um negócio dentro de uma cama não sei se ele chegou a verificar depois eu vou perguntar para ele e ele fez essa limpeza e ele disse que essa madrugada teve muita manifestação muito barulho de porta batendo e ele pediu para mim vir fazer investigação eu falei para ele que ia vir de dia hoje para fazer a exploração fazer dá uma olhada talvez a gente vê alguma pista que não consegue ver de noite então hoje eu vou dar uma olhada na casa e vamos ver como que tá é, para a gente estar voltando à noite e fazer a investigação, tentar mais uma comunicação com esse assassino de aluguel. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, já estamos aqui, ó. Essa aqui é a casa do seu Jorge e ali é a casa do assassino de aluguel. É um cômodo bem pequeno. Vamos dar uma olhada como que tá o local lá. O seu Jorge disse que retirou as coisas de lá. E essa noite teve muita manifestação, muito barulho. Talvez possa ser por isso. Porque talvez o seu Jorge tirou as coisas do assassino de aluguel lá e ele não gostou. Então vamos lá dar uma conferida, ver como que tá o local. Bora lá, galera. Tem algumas coisas aí, galera, ó. Algumas coisas que o seu Jorge, acho que tirou lá de dentro. Tão bastante. Garrafas, vamos dar uma olhada aqui. Bastante garrafa de pinga. Possa ser que tem algumas coisas aí do seu Jorge também. Olha o pessoal ó. Tanque licença. coisas do Jorge que ele usou pra poder limpar. Aqui pessoal faz muito tempo que isso aconteceu até mesmo ali ó, tá destruído. Só Jorge limpou tudo aqui. Vou Esse aqui poderia ser do assassino. Cara, olha isso aqui. Essa corda aqui é muito sinistra, velho. Eu acho que aqui pode ficar até sem a lanterna tá dando interferência na na câmera. Pessoal, vou mostrar uma coisa agora para vocês. Quem assistiu o vídeo lá da que a gente vê aqui na investigação, lembra que aqui estava cheio de coisa dentro dessa casa e nesse, nesse armário que está aqui na minha frente tem uns nomes escritos que esse assassino de aluguel falou que era o nome de pessoas que ele tinha matado Carlos Carlos Henrique Parece que aqui é Fernando um aqui, aqui pra ver se tem coisa É, galera, o Seu Jorge limpou tudo aqui, essa corda aqui que é sinistra, cara. E foi aqui, pessoal, foi aqui dentro desse, desse cômodo, que esse assassino de aluguel é, foi executado, tomou dois tiros na cabeça. Ele matou bastante gente, executou bastante gente Até que ele achou um que veio e tirou a vida dele Agora, pessoal, eu tô achando que as manifestações que o seu Jorge escutou de noite, porta batendo Provavelmente pode ser essa porta aqui ou a do banheiro que bateu Possa ser que que seja porque o seu Jorge tirou as coisas que estavam aqui e eu esqueci de perguntar até pro seu Jorge, depois eu vou perguntar pra ele sobre a cama. Tinha uma cama aqui. A parte de uma cama, aquelas camas de ferro, que tinha um negócio dentro da cama. Vou perguntar pro seu Jorge se ele chegou a ver o que, que tinha lá dentro. Que eu tinha falado pra ele. E vou perguntar pra ele se tinha alguma coisa ali. Talvez possa ser alguma coisa, uma pista, pra gente usar na investigação. Cara do céu, olha o que, que eu achei aqui agora. Isso é um desenho, cara. Uma cabra, hein? Ó, o olho. com Se o seu Jorge depois. Bom, pessoal, não tem muito o que olhar aqui agora. É... tentando identif identificar alguma coisa, mas eu acredito que as manifestações possa ter sido por causa da por causa que o seu Jorge te retirou as coisas daqui do local. Provavelmente deve ter sido por isso. Então dá pra gente vir tentar fazer uma, Mais uma comunicação pelo Spirit Box E é isso aí galera Vamos dar mais uma olhadinha aqui E vamos encerrar esse vídeo Pra gente estar voltando Parece que não tem nada Se aquela parte da cama tiver é essa aqui ó eu ia dar uma olhada. Bom, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço pra você deixar o like. O local é um local bem pequeno, mas é... Tinha bastante gente que tinha pedido pra mim também voltar no local de dia. Seu Jorge ligou de manhãzinha pra mim. Falou que tinha limpado, a tirar, retirado as coisas do, da casa. E disse que de madrugada teve muita manifestação. Teve muita porta batendo. E ele pediu pra mim vir... E investigar Então vim fazer a exploração E acredito que seja por causa que retirou as coisas Do assassino de aluguel de dentro da casa Então galera, vou encerrar por aqui Deixa o like, se inscreve no canal E até a próxima, tamo junto, é nóis, falou Fui